Bom Catanossi, mais, uma, mais um treino, né? mais uma vitória aí Fala pra gente aí como é que você observou o time hoje É, na realidade pra nós o resultado não tem muito, se assim, não importa muito, né? Que não vai levar a gente... Logicamente a gente tem que ver aquele que foi treinado, né? O que nós estamos procurando fazer aí durante os treinamentos, né? 13 dias de treinamento, todos os dias treinando E hoje deu pra ver, assim, uma evolução, né? O time tá evoluindo, o grupo tá evoluindo, né? É, e agora é esperar o momento da estreia, né? Nós temos aí mais uma semana para trabalhar, focar bem os treinamentos agora, né? focar bem, concentrar na estreia, né? que daí já envolve o um fator psicológico, envolve é, viagem, né? Então, desgaste, então nós temos que ter um cuidado muito grande aí, manter um equilíbrio né? na realidade para poder estar estreando bem.